A Rita é leitora despreguiçadeira. De o sol espreita e ela foge lá para fora de livro na mão. Policiais de manhã e poesia à noite. Peçam-lhe recomendações de livros e despreguiçadeiras. De ela conhece-as todas.